Viva amigas, estamos na segunda aula. Isto agora começa a ficar muito confuso. Vamos tirar daqui. Lembra-se da última aula? Estávamos nesta. Portanto, tínhamos acabado de fazer só uma, duas, três, quatro. Esta tem que passar por baixo. Esta tem que passar por baixo desta. Aqui entramos, fizemos o mesmo trabalho que mostramos no primeiro vídeo. E passa por baixo também. Que é para depois. Aqui vem também por baixo. Portanto, aqui vamos puxar. Aqui está. Por baixo é muito importante que esta entre por baixo deste e passe por baixo deste e entre por baixo deste. É Para depois, depois, depois, na última, trancarmos. Entra por cima, por baixo, entra por cima, por baixo.